Sai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado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 Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje o segundo dia do trido em louvor a São Benedito E também celebrando este dia onde a igreja celebra a memória dos mártires Santo André e seus companheiros Dentre eles, Mateus Moreira, isto é, homens que doaram a sua vida Homens que através do Evangelho conseguiram testemunhar o seu amor que não era para si mesmo, e sim a Deus e ao Próximo. Exemplos destes que nós devemos conservar também em nossa vida, aonde entramos numa sincera, num sincero questionamento. Será que realmente estamos sabendo viver a nossa vida? Ou será que apenas estamos aqui em loco nesta terra? Isto é, nascemos, crescemos, amadurecemos e morremos. Mas se não tivermos um propósito, um objetivo, um centro, um norte em nossa vida, nós acabamos com tantos exílios do mundo nos perdendo. Então é preciso uma linha mestra para estar seguindo. Neste propósito, no evangelho de hoje, um mestre da lei que queria pôr a prova, Jesus pergunta, mestre, o que devo, para, devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ali, aquele homem estava esperando tudo, menos esta resposta né, de Jesus, onde Jesus diz que é preciso amar a Deus e amar ao próximo. Bem, este mandamento nós já sabemos de cor. Nós sabemos que este é o princípio da nossa fé, é onde devemos enraizar o nosso ser enquanto essência na vivência deste mundo, mas que na teoria é fácil, na prática que é o mais difícil. Adentramos estes dias atrás, né, no mês de outubro, este mês missionário, este mês que requer um pouco mais de cada um de nós Que devemos viver numa intensa missão Num convite missionário que Jesus faz a cada um de nós Para viver esta virtude de receber em herança a vida eterna Porque nós como cristãos, como identidade cristã Devemos ter como princípio a nossa cristandade e a nossa missão, onde sabemos que não é apenas fazer nossas orações, não é apenas ir às celebrações eucarísticas, mas é viver no mundo, viver na sociedade, o Evangelho. Não é apenas carregar a palavra de Deus, e sim também viver, contemplá-la e meditar em nosso dia a dia. A exemplo disso temos... São Benedito, o qual o tema de hoje nos convida, sobre a humildade e a sinceridade que ele sempre trouxe em seu coração. Um homem de fé, um homem que sempre acolheu aqueles que mais necessitavam, mais precisavam dele. Um homem que sempre foi muito corajoso em tudo aquilo o qual ele fazia e que é considerado o padroeiro né, dos cozinheiros, justamente por acolher aqueles mais pobres, aqueles que justamente estavam em uma situação difícil, e nunca os deixou desamparados. Se realmente nós queremos viver o Evangelho, se realmente nós queremos doar a nossa vida, como fez estes mártires no dia de hoje, o qual celebramos, Devemos repensar um pouco na nossa vida Devemos repensar um pouco mais sobre a nossa missão Para ver se estamos no caminho certo Se estamos fazendo a vontade de Deus Ou se estamos fazendo simplesmente a nossa vontade naquilo que nos convém Seguir a Cristo não é fácil Viver para entrar no paraíso não é fácil Devemos carregar a nossa cruz, e carregando a nossa cruz, viver o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.